Oi gente, sejam super bem-vindos a esse canal, eu sou a Erika Santos, aqui eu é a Rica e no vídeo de hoje galera eu vou falar sobre um banco bem bacana, um banco digital, mais um para você colocar na sua lista esse se chama Inter. Dino Educado, tudo certo com você? Tá, tá tudo certo sim. Muito bem, você já ouviu falar desse banco? Já, claro, é? você mesmo já me falou várias vezes. Falei já de várias pra você, tá. né? Perfeito. Geralmente, uma coisa muito interessante desse banco é que ele teve é, um dos IPOs, que é a abertura na, da Bolsa de Valores, mais bem-sucedida do Brasil. Porém... Hoje, no nosso vídeo, nós não iremos falar sobre esse assunto especificamente, iremos falar sobre os serviços desse banco digital, beleza? Ah, beleza! Fechado então, então roda a vinheta que a gente já vai começar a falar todos os benefícios para você decidir se é a conta certa para você abrir para você ou não, beleza? Beleza, roda aí! Fechado! Esse banco aí, ah. questão de tarifa, é, manutenção, anuidade, cesta de serviço. Ótimo, ótima pergunta, Germão Educado. Aqui no Banco Inter... Todos esses serviços, como manutenção de conta, você não paga nada, cestas de serviços como transferência, TED, DOC, é, tudo que você for fazer dentro da sua conta corrente aqui no Banco Inter, muito semelhante ao seu banco é, convencional, aqui você não vai pagar nada, entendeu? Olha só! É tudo, também? Também. É tudo 100% isento, entendeu? Que coisa, hein? Muita diferença, né? Isso é bom, né? Isso é ótimo, com certeza. Vamos para, o próximo, para a próxima dúvida que você tem. Oi, Oi. E como funcionam os saques? Muito bem. Bom, aqui na, no Banco Inter, os saques de do educado são 100% gratuitos. Você acredita? É mesmo? É mesmo. Você lembra que lá no, na, no, na, no Nubank você pagava uma taxinha para poder fazer o saque nos bancos 24 horas? não lembro, lembro sei. Até o apresado momento eles ainda cobram essa taxa para fazer o saque. Agora aqui no Banco Inter não. Você não paga nada para sacar o seu dinheiro lá nos caixas 24 horas. Entendeu? Oh, que coisa, hein? Uh -huh. E uma outra funcionalidade muito interessante que o Banco Inter tem que é, é o InterPag que é uma forma de você depositar é, dinheiro na sua conta através do QR Code, você gera o código de barra para poder fazer pagamento do mesmo, para poder depositar o dinheiro na sua conta. Ah, entendi. Bastante tecnologias, né? Ah, é para facilitar aí, né? Exatamente. A vida do pessoal. Exatamente, para não ter desculpa de transferir a conta, para também usar uma conta digital como estratégia financeira, para que você consiga poupar e realmente aí ter menos gasto com tarifas mensais, entendeu? Ah, entendi. Perfeito. Oi, Oi. e os TEDs e as transferências? Como funciona isso? Bom, é, esses tipos de serviço de educado também entram na cesta de serviço. E como a cesta de serviço é gratuita, os TEDs e as transferências aqui também é limitados. Isso é ótimo, né? Porque Ah, mentira! <risos> é? Não é possível! Te juro, oh, tudo que você falou. Tudo é gratuito, muito bacana, né? Nossa, que coisa, viu? Faz toda a diferença. Pô, eu tô chocado agora. Viu? Você tá chocado? Eu achei Esse... que você ia falar que pagava <risos> Não, e é engraçado, né? Porque tem bancos aí que a gente acaba pagando 10 reais pra fazer uma transferência, não é? É, eu falei tá até no outro vídeo. Aham. Uhum. É 10 conto cada vez. 10 conto por vez, então aqui é gratuito, beleza? Beleza. Ótimo. Oi. mas e agora? Não. Ainda tem mais vantagem aí desse banco, hein? Tem, você acredita? Ah! <risos> tem. Mentira! Ó, eu até separei uma lista aqui pra você, pra vocês, para ficar mais fácil de entender todas as funcionalidades, a facilidade e os serviços gratuitos pra facilitar e para facilitar a sua vida que esse banco oferece ó na listinha tem é, cartão múltiplo então o seu cartão ele é débito e você pode solicitar a função crédito no mesmo cartão dependendo aí de como está o seu nome na praça beleza ah que beleza hein? <risos> Isso é ótimo transferência ilimitadas de é, e gratuitas né de TED Doc para outros bancos, para o mesmo Banco Inter, beleza? Ah, beleza! Ótimo! É, investimentos em renda fixas e ofertas públicas. Então, assim eu acho isso muito interessante, porque você pode investir através do seu próprio banco. Você acredita? Ah, que coisa! Isso é ótimo. Tem olha só, viu? Eu tô achando aqui ah. que você tinha que cobrar um jabai. Hahaha, <risos> Educado. Ainda não, nós somos muitos novos. A gente tá aqui para informar as pessoas. No futuro a gente pode pensar nisso, beleza? Ô, eu tá falando tão bem do negócio que. Eu achei que você tinha que comprar. <risos> tá bom, DJ Educado. Foca aqui. Olha, câmbio. Esse banco também oferece câmbio. É, esse serviço de câmbio, né? Uh, gift cards. Então vamos supor que você queira dar presente pras pessoas através de cartões. É, recarregar esses cartões Você também tem essa possibilidade dentro do seu banco Nossa, eu nem sabia que existia isso no banco Sim, sim é, No Inter, pelo menos, existe essa funcionalidade Então vamos supor que você queira dar uma mesada Para o seu sobrinho, sei lá, um presentinho Um dinheiro Você pode dar em forma de gift card Você carrega o cartão e dá para ele Entendeu? Nossa, não tem mais nada que inventar, né? Não tem dinheiro muito claro. Agendamentos uh, Agendamento de TEDs também é gratuitos. Tem o serviço de recarga de celular, que é bem bacana, né? Empréstimos, dá pra fazer empréstimo através desse banco. É, financiamentos imobiliários, consórcio. É, tanto consórcio de carro, quanto consórcio de moto também. A lista é gigantesca, gente. Olha, é, tem seguro de automóvel, proteção financeira, residencial, é, contratos... E cartão protegido também. Olha que interessante. Ô oh, louco, eu achei que era um banco só para você movimentar seu dinheiro lá e, e não pagar taxa. Exato. Achei não. que era só isso, oh, ué. Não, não. É um banco extremamente completo. E além de ser um banco, ele ainda te oferece todos esses serviços para sua comodidade. Para você não ter desculpa de ir no mercado, de falar assim: oh, mas eu não saio do banco tradicional, porque no banco tradicional eu tenho muitas vantagens e benefícios. Tudo bem, mas é, qual é o preço dessas vantagens e benefícios? Ah, não, mas isso aí eu tenho que falar. Ah. É, banco tradicional eu tô meio de saco cheio já, viu? Tá, ah, já tô. imagina. Pô, você passar dinheiro de uma conta sua, uhum. de um banco, pra outro banco, uhum. de outra bandeira, pô, você tem que pagar, velho. Pois é. Pra passar o um dinheiro seu. Pra passar um dinheiro seu. É. Palhaçada isso, né? Ah, palhaçada mesmo. Muito bem. Perfeito. Bom, e a minha opinião pessoal em relação a esse banco, o educado? A minha opinião, analisando todos esses benefícios desse banco, realmente é um banco que de fato vale a pena. Porque além dele ser um banco é, que tem todas as comodidades de um banco tradicional para você poder utilizar no dia a dia, né? ele ainda tem a vantagem de você poder investir o seu dinheiro, o educado, é, em renda fixa. Então ele te oferece CDBs, tem a questão dos seguros também... Eu acho assim, são funcionalidades que te ajudam muito, além de ter todas as cestas de serviço gratuitas. Isso é maravilhoso, porque assim, realmente é um impacto ali na nossa renda ao longo do mês, né? E qualquer dinheirinho que a gente possa cortar para que o nosso planejamento financeiro seja mais fluido, é, é muito bom, né? Ah, com certeza. O, o dinheiro caso, Uma coisa que eu percebi também, quando eu fui fazer minha pesquisa, entender melhor sobre o banco, é, os feedbacks dos clientes são muito positivos também. É, a experiência dos clientes com o banco está sendo muito boa. Então, assim, é interessante isso, né? Ah, eu já ouvi falar mesmo, viu? Uhum. Eu já vi na internet Entendeu? aí o pessoal falando. Sim. Sim. Ó, e vocês, você que está nos assistindo também tem conta no Banco Inter? Deixa aqui embaixo sua mensagem, fala pra gente qual é a sua experiência com esse banco e fala aqui pra gente também se esse vídeo ajudou você a te incentivar a abrir uma conta numa, num banco digital ou se você ainda tem dúvidas, se você quer ver até o final dos nossos vídeos aqui para você decidir se você vai ou não abrir uma conta em um banco digital, fechado? Ah, fechado! Ah, Diário Meu Educado, só mais uma coisa. Eu quero pontuar aqui uma coisa muito, muito, muito, muito importante. É, é, independente que a gente esteja passando pra vocês uma opção de você não pagar tarifas nos bancos digitais, o que, que eu falo pra todo mundo, pra todas as pessoas que eu faço consultoria? Você tem que se resguardar. Uh, bancos digitais, fintechs, todas essas empresas que trabalham 100% online, a gente tem que nos resguardar. E como a gente faz isso, o dinheiro mais educado? A gente mantém uma conta no banco tradicional. Ah, é? É. Por quê? Por quê que a gente mantém um banco numa conta tradicional? A gente vai manter uma conta num banco tradicional, mas a conta básica da básica da básica da básica. Você vai lá, você vai sentar na frente do seu gerente e vai falar assim, olha, eu quero a conta básica que não tem nenhuma tarifa, nenhuma mensalidade, nenhuma anuidade. Essas contas existem, dinheiro educado educado Porém, são contas extremamente limitadas. Elas têm pouquíssimas opções de serviços oferecidos. Porém, elas existem. Só que o seu gerente nunca vai te falar, porque é lógico que ele não quer. Ele quer te vender uma conta com pacote de serviço, uma cesta de serviço de 40, 50, 60 É, quanto reais. maior, melhor, né, pra eles, né? Exato. Por que eu digo que você, é importante você manter uma conta num banco tradicional? Uh, para emergência da emergência da emergência. Porque se de repente der uma pane e de repente você não conseguir de forma alguma usar o seu cartão do banco digital, você tem um banco de reserva, tá? É, eu não estou dizendo que é para você utilizar o banco tradicional para você fazer todas as suas transações, porque você vai gastar mais dinheiro, isso é fato, você vai. Porém, é um banco uma conta ali de resguardo até de fato a gente tiver até o mercado estiver mais forte em relação aos bancos digital eu acho muito válido e assim é uma segurança mais que você tem aí no dia a dia entendeu ah entendi fez sentido pra você fez boa dica beleza e assim pode deixar um um pouco lá sabe só para uma emergência mesmo pra se de repente é, você estiver num domingo de manhã e você fala, meu, o que, que eu faço? Meu cartão não passa, meu cartão não saca e eu não sei o que fazer. Porque eu conheço pessoas que já aconteceu isso, dinheiro mais educado. Tinha contas em bancos digitais, apenas em banco digital. E deu pane e ficou sem, sem dinheiro. É, é, é verdade isso aí? Exatamente, é verdade. Não, você conhece? Eu conheço. Não vou falar nomes, não trabalha ah. com nomes, né? que <risos> Então, foi no domingo e aí olha só, se, ela, se essa pessoa tivesse uma conta sem tarifas, a conta o um pacote básico nesses bancos tradicionais, ela de fato não teria passado aperto. Porém, é, gente, o banco digital é interessante para você fazer toda aquela movimentação grossa do, me, do, do mês inteiro, né? Para você não ter que ficar pagando cestas gigantescas. Então eu faço sempre essa recomendação. Combinado? Ah, combinado. Perfeito, então. Gente, gostaram desse vídeo? Foi útil para vocês? Por favor, deixe seus comentários aqui embaixo. Curte o vídeo. O que mais, Diário Maticado, tem que fazer? Ah, tem que se inscrever no canal, uhum. ativar o sininho para receber notificações aí. Exatamente. De vídeos novos. Perfeito. E... e seguir a gente nas redes sociais aí. Exato. Vou deixar aqui no final para vocês. Lá no Instagram sempre tem dica super legal. E lá nos stories do Instagram... Todos os dias tem consultoria grátis. Então, se você tiver dúvidas, corre lá na Stories, que vai ter consultoria grátis pra você todos os dias. Fechado? Fechado! É isso então, Geral do Educado. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Então, um abraço, fiquem com Deus, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, até mais!